Seja bem-vindo Dark Demons, eu sou Dark Gamer e eu estou trazendo mais um vídeo para vocês de Warframe e hoje eu trago a build da Jet Curser. Então pessoal, hoje vou apresentar a Jet que Pode ser conseguida no mercado e no dojo, ok? Fica a dica. Então vamos aqui conhecer a build da Jet Cruiser. A Jet Cruiser é uma arma de tipo fogo, ok? Então os modos principais que eu tenho aqui tem o Defiled Spider Dragon, o o Vision Frost, o Prime de Fury, Violent Score, Mining Strike, Berserker, Volcanic Age, Pressure Point. Também pode ser um Pressure Point Prime okay, pessoal que vai se vai ajudar muito e o Modo de Impact. Uh, a gente aqui temos Dano Viral e sim Dano Viral e Hate, que é o Dano de Fogo. Como é uma focada para Fogo, então este Modo vai, vai nos ajudar muito. quer dizer, esse Dano vai nos ajudar muito mesmo. Então pessoal, uh, sem mais demora. Eu vou vos mostrar o que é que pode fazer esta arma num campo de batalha